E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o quarto episódio da nossa série de Forza Horizon 2. E como você tá vendo aí, quem ganhou a nossa votação, por incrível que pareça, foi o Porsche Caiman, cara. Eu achei que quem ia ganhar era o RX-7, mas o RX-7 ficou em segundo lugar, então a gente vai fazer primeiro o campeonato com esse Porsche aqui, e depois a gente vai pegar o RX-7 customizar ele e participar do próximo campeonato, beleza? Ok, a gente vai continuar pegando a estrada aqui, né, que o pessoal gosta... Tem que escolher a categoria do nosso carro, que é o Sport Cars, que é essa, essa categoria aqui. Beleza, vamos lá. Lembrando que o Forza Horizon 2, esse aqui eu comprei desde o lançamento. Forza Horizon 2, Horizon 1 também, comprei no lançamento... Eles também, essa versão que eu tô jogando aqui, engraçado que ela tá com a logo da, da Live Gold Que esse jogo aqui também foi dado gratuitamente para quem tinha assinatura da Live, né? Gratuito, entre, entre aspas, né? Horizon também, quem tinha assinatura da Live ganhou ele de graça Hoje você deve encontrar a versão mídia física, né? No mercado livre Ou alguém que vende a conta, né? alguém que vende a, a conta é, a, por exemplo, eu vender minha conta do Xbox aí tem todos os Forza, né? que é uma coisa que eu não vou fazer mas tem muitos jogadores que fazem isso inclusive o pessoal que tinha conseguido pegar o Forza Horizon 1 aquela vez que ele tava na loja do nada o jogo apareceu na loja eu acho que foi algum erro né, que aconteceu aí muita gente pegou ele Pegou ele em algumas contas e vendeu a conta no, no Mercado Livre. E tal porque, é, é, se você parar para pensar, né? Por exemplo, ah, eu não tenho Forza Horizon 1 e nem, nem o 2. Se eu queria jogar, por exemplo, você pode é, comprar uma conta, né? Eu não sei, né? É, mas você eu não sei fazer esse procedimento, mas provavelmente você pode comprar uma conta, vincular essa conta que tem um Forza. Na conta sua mesmo Aí você pode é, jogar né, na sua própria conta Sem precisar jogar na conta diferente É um método interessante, né? É tipo compartilhar com um amigo Só que você vai compartilhar a conta que você comprou Isso é bacana também Mas aí tem que... O cara tem que saber, né? Porque ele tem que conhecer quem ele tá comprando para não ter problema para você ter 100% de segurança, tem muita gente que vende e tem 100% de segurança, né? Mas tem que saber comprar no Mercado Livre. O menino que é novo, né? O menino novo, ele tem que perguntar a um adulto, né? Quase que eu... Caraca, arrebentou o carro. Mas é isso aí. Eu, eu nunca fiz esse procedimento, né? Quando eu tinha o Xbox One, eu já comprei uma vez. Deixa eu ver qual que foi, velho. Eu acho que foi o Need for Speed Hit. Eu comprei uma conta, uma conta compartilhada Mas era muito chato Toda hora alguém entrava para jogar E eu caía Porque você compra a conta Principalmente jogo de lançamento, né? Que muita gente joga Aí o... o... Não deu problema nenhum, né? Porque eu conhecia o vendedor não... Hoje eu não tenho mais o contato Mas eu conheci o vendedor E ele vendia de boa Só que o problema é quando é, o jogo é lançamento, né? Aí muita gente quer jogar, agora o Forza Horizon 2, por exemplo, é um jogo que... Só quem é fã mesmo de jogo de corrida que vai querer jogar, né? terça-feira, né? eu acho que é dia 8 terça-feira, tô tentando olhar aqui o calendário vai ter o, o body kit para esse carro aqui no Fusa Horizon 5 né, para outros modelos o evento sazonal que eu não me lembro de um evento sazonal com tanto carro que eu não gosto igual a temporada que vai começar essa semana agora né? ai ai fazer o quê, né, tem que ter paciência nem sempre tem tudo que a gente gosta, mas tem muita gente que gostou desse, desses carrinhos antigos, né? Ah, cara, esse lugar aqui tem umas pistas massa, hein? Tem umas corridas da hora aqui nesse lugar, mano. Nossa, saudade, hein? Certo, bem-vindo ao campeonato Sports Car. Temos uma grande variedade de carros no grid dessa vez. A concorrência vai ser grande. Vamos nessa, cara. Escolhe uma corrida pra começar o campeonato. É, eu tô vendo que San Giovanni tem muita corrida mista, né? Ó, esse aqui é cross, corrida de trilha, corrida de rua. Aí, ah, essa aqui é uma corrida de circuito normal, mas eu não sei se é fora de estrada. Vamos ver. Eu vou dar uma tonada no carro, né? Vamos lá. Vou colocar a transmissão AWD. Eu vou colocar esse turbo. O pneu eu vou deixar original, mas eu vou aumentar a largura do pneu traseiro. Estilo de ar eu vou deixar esse aqui. Eu aumentei o também do aro dianteiro e traseiro. Vou colocar diferencial de corrida. Vou colocar o freio de corrida. Eu vou testar essa suspensão de rally aqui para a gente ver como é que o carro se comporta, principalmente corrida de cross. Coloquei barra estabilizadora dianteira e traseira, redução de peso de rua e admissão esportiva. Deu até para colocar uma embreagem. Beleza, o nosso carro tá pronto Nossa, cara, é muito bonito, né Os carros aqui, é muito limpo, né Deixa eu ver aqui Vamos fazer esse evento aqui primeiro de circuito, beleza Vamos lá Não tem ninguém vindo aqui não, né Beleza, eu deixei aqui, ó, pressão de pneu baixa, aqui tá a escala de marcha, 303 de final, alinhamento, deixei dessa forma aqui, barras estabilizadoras mais flexível na frente, a traseira mais rígida, molas, esse carro que tá utilizando amortecedor de, de rally, né, eu tô testando. Desci bem baixo ele, mas bem flexível também. Aerodinâmica não dá pra mexer, freio tá bem padrãozinho, e diferencial quase padrão. Beleza, vamos lá. Um Porsche aqui, ó. Esse feinho aqui é um Porsche também. Tem um 300Z ali, é edição Forza, né? Aqui tem muito carro edição Forza. Horizon 5 tem poucos, né? Deveriam trazer mais carros edição Forza. Vamos lá. Deixei o carro bem baixo, mas tá com suspensão de rally. Pelo menos para absorver o impacto, deve estar tá melhor, né? Horizon 2 tem muita pista mista, né? Eu lembro dessa pista aqui no online. Hein? Eu lembro dessa pista aqui no online. Eu vou deixar essa suspensão. Depois que a gente terminar esse campeonato aqui, a gente vai com o RX7. Que foi o carro, o segundo carro mais votado lá. Eu vou deixar mais outra lista na, na descrição. Na descrição, não. No comentário fixado para galera decidir, tá? Eu tô usando o estressamento simulação e quando a gente tá fora do, do asfalto, né, na terra, principalmente com esses bumps aí que tem, nossa, é difícil, mano. Tem que ter muita atenção pra não rodar. Caraca, segura. É engraçado que cada local parece que tem uma coloração diferente, né? Se você assistir a última gameplay, é uma coloração e aqui já é uma... Diferente, a primeira também é totalmente diferente Muito bom isso E o bacana também é a diferença que, que tem de um carro para o outro Esse carro aqui mesmo utilizando a transmissão AWD né Eu joguei mais para trás a potência Ainda tem a característica de Porsche De ser um carro mais traseiro Só que com uma, uma direção muito boa Um carro divertido de guiar né Bem que o pessoal podia colocar o servidor desse game aqui de volta, né? Pelo menos pra jogar com quem tem o jogo. Brilhante, cara. Simplesmente brilhante. Você tá começando a ganhar fãs. Aham, uhum, deixa eu ver a próxima aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Bom, que tem uma plaquinha aqui, a gente já pega ela. Que isso aqui é uma corrida de rua, né? Eu nem olhei o nome, já entrei direto. Tem que tomar cuidado com o poste aqui, né? Achei que aquele ali era um poste de titânio. <risos> Depois a gente tem que fazer a votação. De agora vamos fazer de um modelo é, mais esportivo, talvez. Ou então a gente faz uma votação dos carros que perderam, talvez, né? Eu vi que o pessoal queria também o Lexus, RCF, eu acho que é o RCF Tinha também a BMW M4, que a galera gostaria aí, Conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando esses carros aí que o pessoal é, votou também Eu tô impressionado até agora que o Caimã ganhou a votação Achei que ia ganhar o RX-7, mas quase ganhou Teve um menino lá que vou, ia ficar empatado, né? Mas teve um carinha lá que ele ele ficou... Ele colocou o RX-7 e o RX-8, vai. Aí não, aí tem, ou é um ou é outro. Aí eu vou deixar na votação agora, é, se tiver grana, né? Tem que ver a grana para botar um, um Corvette, um Dodge Viper... Os carrinhos da classe S agora Nossa, o freio tá travando demais véio. O freio tá travando demais Olha Só pode encostar o dedo, senão já era Vamos lá, vamos lá Olha o cara me fechando Esse Audi aí no Horizon 1 Ele era muito bom no modo online, cara Gostava muito de andar com ele Porque ele era AWD, né E em classe baixa Nossa, ele era bom demais Corrida à noite tem que ter um pouco de atenção, né? Principalmente quando a gente for fazer corrida de rua. O trânsito aqui também é... Eu gosto do trânsito daqui, do Horizon 1, do 2 e do 3. E do 4 também, que não é aquela... um, um trânsito muito congestionado. Já o Horizon 5 é muito carro, velho, para te atrapalhar. Por isso que o pessoal nem curte muito correr corrida de rua já tá ficando acostumado Ah, vamos ver agora. A gente tem essa corrida aqui fora de estrada e essa aqui. Vamos fazer essa aqui. Gosto quando é de dia assim, ó. Eu não curto muito a noite, não. Agora quando é desse jeito aqui é bonito demais. E uma coisa que eu gostei aqui no Horizon 2 é que os campeonatos são três corridas, né? Três, quatro corridas. Aí a gente já vai pra outro campeonato. O Horizon 1 era muito, né? Caraca, a gente. A gente fazia até pegar o chefão de cada. de cada campeonato. Era muita coisa. Tô ganhando toda hora ponto de habilidade aqui, né? Gostei dessa pista aqui, Não sei porque, eu não vou muito com a cara de corrida à noite. Mas os consoles da nova geração, até que as corridas à noite são são até da hora. Porque não é tão escuro. Essa aqui também, o Horizon 2, não é tão escuro, né? Não é aquele breu. Eu não gosto daquele breu, que não dá pra ver nada. Aqui tem muita iluminação. Quase que eu bato, hein? Quase que eu bato. A suspensão tá... Eu acho que tá muito flexível, mas não... Sei lá, velho. Acho que eu vou, vou deixar, né? Vou deixar essa aí depois. Acho que eu vou colocar mesmo as esportivas, né? Tá bem flexível. O carro tá... tá balançando muito. E eu achei que ia cair corrida... Aquelas corridas fora de estrada. Só tem uma cross, né? Parece que cada campeonato tem uma corrida de cross. É uma de cada categoria, pelo que eu tô vendo. Tem muita corrida aqui, né? Olha, eu bati na, no poste, cara. E o poste aqui não quebra, né? É igual no Horizon 2. Tomar cuidado. Agora o, o do 3 em diante já quebra, né? Aí o Horizon 4, as árvores começam a quebrar mais. O, até o Horizon 3 a, as árvores são de titânio lá são poucas árvores que você consegue é, quebrar o Horizon 5 a maioria das árvores são de isopor principalmente aquele, é, os coqueiros Eu tô vendo que a gente tá ganhando uma grana boa agora, hein? Eu já tô com 90 mil. Acho que vai dar pra pegar o RX-7 e se brincar vai sobrar uma grana pra juntar pro próximo episódio. Próximo episódio eu vou comprar um carro é, até até no máximo 100, 120 mil. Bom, tá, vou ver se eu junto a grana... Aí eu coloco na votação o carro até cento mil. Ok, você foi muito bem. Agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu. Vamos lá. É, aqui é tipo o modo online, né? Do, do Horizon, dos 5, dos atuais. O Horizon 1 não tinha essa pegada. Vamos ver como é que é a, a, a, a questão da suspensão aqui, né? Que no, no, o modo online do Forza atual é tipo esse campeonato aqui, né? Só que aqui é quatro, né? E o Forza é três. O Forza Horizon 5, as corridas online é tipo o formato de campeonato. Aí são três corridas. Era cinco, né? Aí não sei porque os caras foram lá e tirou, velho. Os, os desenvolvedores do Forza, eles, cara, os caras parecem tão estão sem noção, velho. Estão tirando as coisas que a gente gosta. Era cinco corridas cada campeonato, pô. Agora são três. Cara, realmente, a suspensão de rally aqui é mais... É mais de boa, viu? Dá até pra andar tranquilo aqui na, na terra. Nesses bumps. Ó. É a... A suspensão da... A suspensão da DLC. Aqui tem uma tem uma ilha também, né? Uma expansão da ilha O pessoal quer que eu faça a série dela Vamos ver, né? Vamos ver Eita, lasqueira, é pra cá Nossa, ele anda muito mais rápido Cadê, cadê, cadê a outra ali? É um olho na pista, outro no minimapa Rapaz, esse. Ah, achei que era o Alt que tava atrás de mim. Eita lasqueira! Boa direção, cara. Outros 20 pontos. Cara, essa corrida foi colossal. Você acabou de somar mais um campeonato ao seu total. Olha, falta 9, hein? Esse campeonato foi o último deste pegar a estrada. Quando estiverem prontos, voltem ao centro de San Giovanni e vamos voltar ao festival para a festa de premiação. Agora a gente vai pegar a estrada para a festa de premiação, né? Vamos lá, vamos ver de qual que é isso aqui. Olha. Olha esse muscle, Olha o tanto que brilho cromado vermelho. Agora eu entendi. A gente vai pegar a estrada agora pra festa de premiação. Aí de lá a gente pega a estrada pra um campeonato. Entendi agora. E ó, dessa vez eu não vou pegar atalho, tá? Não vou tentar pegar atalho porque eu sempre me dou mal quando eu faço isso. Cara, e que carrinho bom, viu? Eu vou falar pra você. Eu gostei Gostei. Eu acho que é por causa do... O, o Nissan tinha mais kit de aerodinâmica, né? Eu gostei do Nissan, cara. O 350Z. Olha essa coloração. Me lembrou um pouco. Bateu nostalgia aqui do Horizon 1. Horizon 1, eu quero jogar ainda. Se um dia o. o quando o Série X ficar barato, né? Porque o Série X, meu Deus, tá o tá olho da cara ainda quatro mil e tanto né é muita grana no console velho para jogar a jogar a 60 frame né o horizon 5 se tivesse pelo menos mais FPS aí compensaria esse carro aqui tem uns pipoca, hein? Sem brincadeira, tá muito 9km, né? Até que 9km a 200km por hora não é nada, né? Depois eu quero comprar uma Z4, mano. Caraca, tem, tem altos carros aqui que não tem no Horizon, no Horizon 5, né? Todo o né tem Agora eu acho que o Horizon 3 é o jogo que tem mais carros. O Horizon 3 e o 1, né? O 1 tem muito carro especial, né? Tem até Ford e ET conversível... Cara, eu tenho que pegar essa placa aqui, cara. Cadê? Ali, ó. Vou perder a grana do evento pra pegar essa placa aqui. Vamos lá. O pessoal gosta que eu deixo essas viagens aqui, né? O Horizon tem aqueles carros que nem o Lexus LFI de São Lamborghini. Tem a, uma Lamborghini... Qual que é o nome daquela Lamborghini, cara? Miura, né? Edição Concept. Tem também é... Ford GT conversível. Agora o Horizon 3 tem uns carros GT, né, velho? Eu não entendi. Aquilo ali foi loucura, né? Colocar os carros GT no... no Horizon 3. Poderia fazer isso no 5, né? Fazer uma DLC aí. Ia, sal ia salvar muito, porque a gente tem pouca opção de carro para corrida online no Forza Horizon 5. Não tem muita opção, não. Tá começando agora, né? Que a gente tá com o Dodge Viper, é, o edição de aniversário, que é a do Horizon 1. A McLaren 620S, é, eu acho que é 620S Spider. A McLaren usa numeração, tem outra placa ali, mas não vou lá, não. McLaren usa numeração e eu sempre fico perdido, cara. Tem Ford GT, eu tô meio que enjoado, mas é um carro muito bom. Ford Fox RS, com um body kit é muito bom. Vai vir os carros com kit... vai vir não, tem uns carros, mas vai chegar os kits da Rocket Bunny, né? Tem que salvar alguns carros, né? Por exemplo, salvar o Caimã o BMW M3, o Honda NSX, tem outros modelos também que eu esqueci. Tem até Nissan GTR, né, Skyline também que anda bem com body kit. Para lá falta 1 km e 6 minutos. Acho que vai dar de boa para ganhar esses 11 mil. Eu tô com a grana boa agora, né, que eu ganhei 50k na roleta. Eu sempre quero pegar atalho né? Vamos lá, estamos chegando 900 metros Ok, você chegou é hora de festejar antes de partirmos para pegar a estrada de amanhã. Beleza, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente tem que vir para cá né, e pegar a estrada. Cara, para o próximo campeonato que a gente tem que escolher, a gente não pode ir com o RX-7, infelizmente, porque a gente correu nessa categoria com o Toyota Supra no começo da nossa série. Então, eu vou ter que pegar o terceiro carro mais votado, que foi a BMW M4, que é uma excelente escolha também. Só que eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente para deixar ela completa, pelo menos na classe A. Vamos tentar. E mano, tem um carro de celeiro aqui que a gente resgatou, ele tá pronto, né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. É todo seu, cara. Não é fácil achar uma caixa de câmbio para um Renome 970. Não me agradeça, eu vivo para isso. Esse carro aqui, ele tá no Forza Motor Sport 7, ele é um carro muito bom na classe A. Às vezes se cai uma corridinha de rally, a gente pode tunar ele depois. Beleza, nossa BM tá pronta, não deu pra fazer muita coisa, né? Vamos lá abrir o campeonato dela. Pelo menos ela tem uma arrancada muito boa, viu? E ela gostou de ser AWD também. Olha só, tá vendo? O campeonato do RX-7 a gente não pode participar, porque a gente já ganhou esse campeonato. Se eu entrar nele, eu não ganho nada se eu fizer esse campeonato aqui. Só ganho dinheiro mesmo. Então, vamos fazer aqui o campeonato, que esse aqui é novo, né? Vamos entrar nesse aqui. É isso aí! Estamos todos prontos pra pegar a estrada? O primeiro destino é Casteleto no litoral. Essa rota tem algumas das melhores estradas do mundo. Façam um bom uso delas. Beleza, vamos lá. Eu vou ficar de olho nos campeonatos que faltam, né? Para mim não colocar carro... Ainda bem que a galera não escolheu a RX-7, né? Ainda bem que a... o Porsche ficou em primeiro lugar, porque senão não ia dar para fazer o campeonato do RX-7. Porque a gente já correu na categoria dele, né? Vou seguir esse cara aqui para não dá para me olhar no minimapa aqui por onde eu tenho que ir. Então vou ficar olhando, vou olhar as categorias que faltam, né? Aí a gente faz uma lista de carro baseado nas categorias. E essa BMW aqui, mano, ela é de DLC. É porque, se eu não me engano, ela é de 2014 essa BMW, né? Então é lançamento. Nossa, esse Aston Martin aqui é bonito, cara. Ele não tem no Forza 5, né? Acho que é, não sei se é Aston Martin Zagato, uma coisa assim. Não sei se é isso não. vou ter que confessar para você que eu, eu tô curtindo esse pegar estrada, tá? Porque é uma característica desse Forza aqui, né? Eu achava que era aquela corrida de passeio livre e tal. Que nos outros a corrida passeio livre, né? Só que aqui é mais pra gente apreciar realmente a paisagem, né? Eu acho que é interessante deixar essa parte aqui na, na gameplay mesmo. Realmente é... é... É muito bacana dar um rolê no mapa. A gente tá chegando aqui. Eu tô vendo que a gente vai zerar esse jogo rapidão, hein? E eu nunca fiz a corrida... a Golias, né? Entre aspas, né? Que o nome aqui não é Golias. A corrida final aqui eu nunca fiz, cara. Nunca fiz. Vamos chegar até lá. Certo, esse é o campeonato Super Saloon. Essa etapa é dominada por sedãs esportivos europeus. Por isso temos alguns pilotos bastante competitivos por aqui. Ok, cara. Escolhe uma corrida para começar. Beleza. Vamos escolher a corrida que é mais chatinha primeiro. Mas antes eu vou... Eu acho que eu ganhei uma grana, né? Que eu vim nesse evento aqui. Ganhei foi nada, cara. Achei que eu ia ganhar um dinheiro se eu essa até aqui. Mas vamos lá, vamos... No, no próximo evento, ali tá 2,5km daqui até lá, né? Então, quando é longe, assim, né? Pelo menos até o evento, assim, é, a gente pode cortar de boa, danadão. Faturar uma grana aqui porque praticamente não dá pra gente mexer em nada, né? Porque o carro tá praticamente original. É, esse carro aqui ele não tem body kit aqui no, no Horizon 2, que nem tem lá no, no 5, né? E no 4, no 5, 3 e 4. Tem. E aqui ele não tem, tá? Ele tá com a suspensão aqui de rally Vamos ver como é que ele vai se comportar. Aqui tá andando muito bem, tá? Tá andando muito bem. Eu acho que realmente a suspensão de rally ela faz uma diferença mesmo. Opa! Olha esse áudio aqui, velho. É, ficou olhando o carro, não presta atenção na corrida. Nossa, esse áudio é bonito, hein? Eu acho que. Será que libera de novo os campeonatos pra gente fazer? Porque eu queria fazer mais campeonato com carros JDM, pô. Ou será que é só depois que eu terminar esse campeonato que a gente tá fazendo? pouco instável, mas é controlável ainda. Eu acho que se eu tivesse com uma suspensão de corrida mesmo, eu acho que ia ficar pior. Cara, eu tenho uma alergia que ela tá atacando hoje, cara. Eu tenho que cortar toda hora para me dar aquela espirrada monstra, não repara, não. Boa pilotagem, cara. Seu nome tá ficando mesmo famoso. É, a gente ganhou uma grana. É aqui que a gente fica, né? Eu vou tunar o carro aqui e depois nós voltamos para esse evento aqui, ó. Cara, eu vou colocar essa roda aqui, mano. 3 mil. Tamanho do ar dianteiro e traseiro bem, né? Dá pra colocar esse volante do motor aqui pra ele ficar full classe A, né? Vamos lá. Agora sim, hein? Uma rodinha massa. Bora fazer esse evento aqui logo, ó. vou mexer em nada, né? Porque só deu para colocar uma roda e eu queria colocar ele na S1, mas infelizmente não tem grana eu gosto de jogo assim, sabe? que você tem que ralar para ganhar o dinheiro não aquele dinheiro fácil demais, ganhar carro quando eu ganho carro de roleta eu já, já tiro fora porque eu acho que já não, não faz parte da... muito da série, agora se eu ganhar grana, beleza dinheiro, beleza, se eu ganhar na roleta agora carro não porque okay, aí fica fácil demais, né? Tem que ter um pouco de, de progressão, vamos dizer assim. Porque senão fica fácil demais, né? Ganhar um carro. Ah, isso aqui é uma corrida de circuito, três voltas. Acho que eu vou trocar a cor da minha BM. Ou eu deixo ela nessa cor mesmo. Acho que eu vou deixar. Eu vi uma, um vídeo ontem de uma BMW fosca. Cara, eu pirei o cabeção. Viaja nessa chuva aí, velho. Eu gostei desse esquema de, de, de é, quatro campeonatos, né? Em cada, em cada região, ca, quatro campeonatos. Porque aí dá pra gente fazer de boa, né? Faz dois campeonatos em cada série. Dá uma média de 50 minutos. Tá bom demais. Agora, gostei dessa pista aqui. Corrida no assalto é comigo mesmo. E esse, esse efeito de chuva é top demais, velho. Muito, muito, top. Hoje é toda hora. Eu tenho que tirar a câmera porque eu tô espirrando demais. Hoje velho. é que é aconteceu. Acho que ontem eu até fiquei até de madrugada fazendo live e deu ruim. Por falar em live, né? Eu quero fazer live do é, tipo assim: fazer uma live de qualquer força ou qualquer outro jogo com duas webcam, uma webcam que é. Que é a que vai ficar com a live, e a outra para gravar uma série de qualquer jogo. Eu acho que vai ser interessante fazer uma série de algum jogo ao vivo. Acho que fica melhor para interagir, já perguntar logo qual carro que eu pego. Aí faz uma hora de um jogo, faz uma hora de outro jogo, para dar uma revezada boa. Acho que vai ficar interessante. Vamos ver, vou. Vou programar, depois que eu comprar, terminar de comprar outro PC, eu vou comprar outro webcam. O webcam tá cara né? Tá quatrocentos 400 e tantos reais. É grana, velho. Qualquer peça de computador hoje que seja boa, é menos de 1.300 pontos, você não acha. No controle na corrida inteira, olha, eu ganhei uma grana e eu vou deixar juntando esse dinheiro para o próximo campeonato, né? Vamos pegar essa corridinha aqui. Acho que é corrida, corrida de rua, é, cara, né? Cara, você ouviu os boatos? Parece que tem um carro clássico Abandonado em um celeiro Confira o seu mapa Hum, tem uma aqui e tem outra aqui, né É, depois a gente vai ter que Procurar esses carros aí, né Qualquer dia desse eu Não sei se hoje Acho que hoje não vai dar não Vamos ver outro dia Ou então nós procuramos pelo menos um hoje, né É, pelo menos um Depois que terminar esse campeonato aqui Mas aí vai ter que pegar a estrada, né Essa aqui é a corridinha de rua, eu vou fazer essa corrida de rua, aí depois a gente vai procurar o, o carro abandonado, aí quando eu achar o carro abandonado a gente faz a última corrida desse campeonato aqui, porque senão ele vai mandar a gente lá para outro lugar. Esse carro aqui eu nem mexi nele, porque apesar que já eu acho que o difer, ele não tá com diferencial de corrida, é? o diferencial não dá pra mexer, que é uma peça muito boa. Suspensão tá normal, a transmissão dele eu não mexi, pressão de pneu também. Esse carro aqui chegou bem, hein? Esse carro, esse carro de DLC aqui ele chegou bem equipado. Ele já veio quase na classe A, né? Eu acho que ele daria um bom carro S1. Vou ver se na próxima a gente já começa com um carro da classe S1, né? Aí vai ser bacana. Porque a gente já fez três... É, seis campeonatos, né? No caso, com a classe... Com a classe A. Seis campeonatos. Então, vamos começar a subir de nível agora. É tentar, né? Porque o dinheiro aqui é complicado de ganhar dinheiro. Aí vamos ver como é que vai funcionar o campeonato com os de... demais carros, né? Com os outros modelos. Caraca, velho, agora veio uma, uma porrada de carro ali para bater. Beleza. Será que como é que será que aqui funciona aquelas corridas que a gente pode personalizar? Eu nunca fiz corrida personalizada aqui só, entrei no online normal mesmo com a galera. Nunca fiz corrida particular com o pessoal aqui. Eu sei que o Horizon 3 tem. Né? Boa direção, cara. Mas não se acomode, você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon Beleza, nossa, tá... Ah não, acho que é, aqui é um retão até eu chegar ali, né? É um retão Aí a gente... Eu vou lá, na hora que eu achar o carro, eu já mostro, né? Espero que quando eu chegar lá esteja de dia, porque procurar carro celeiro à noite é... Ainda mais que aqui não tem drone, né? O drone é a partir do Horizon 4, né? O 3 tem um drone também. Ah, é, o 3 tem. Agora não sei se o pessoal usava o drone pra procurar carro lá. O pessoal vai ter que me ajudar aí, a galera, nos comentários pra... para me fazer os objetivos do Horizon 3, hein? É demais. Descobriu mais um. Vamos ver se é tão bom quanto o outro. Meu Deus, isso foi um achado. Meu tio curtia com um desses quando ele vinha pro Festival Horizon. Eu tô doida pra dar uma arrumada nele pra você Não prometo velocidade Mas garanto esse visual antigo Caraca, mano, achei uma Kombi Vamos fazer aqui o último evento aqui, ó Vamos lá, último Último evento do nosso campeonato Eu gosto do gráfico desse jeito aqui velho. Cara, eu fiz um teste aqui Eu jogando equilíbrio de freio a roda traseira é, 30% Fica muito melhor é, Trava muito menos o, o, Na hora que você aperta o freio de uma vez Trava bem menos do que antes Gostei mais dessa configuração Vou deixar assim na próxima porque eu tava jogando mais pra dianteira né que nem é nos forças atuais e aqui eu tô jogando mais pra traseira e tá muito melhor é porque a física muda né todo Forza quando lança a base é a mesma da do Forza motor mas eles sempre dão uma ajustada baseado no feedback da dos fãs né que é uma coisa que tem no need for speed que eu me deixo um pouco chateado é que o lead, ele sempre muda a de desenvolvedora, né? Era a Black Box, das que eu conheço, Black Box, Black Box. <risos> tem a Ghost Games e a Criterion Games, né? E o Forza Roraes, ele sempre foi, a base dele sempre, do Forza Motorsport, que é a Turn, Turn 10, eu acho que é assim que pronuncia. Aí sempre tem uma evolução melhorando, né? Não é tipo assim, joga na mão de um, aí ah, vou fazer do meu jeito. Aí joga na mão do outro, vou fazer do meu jeito. Aí você nunca tá acostumado, né? Já o Forza, você sempre vai estar acostumado, o Gran Turismo também. Porque é sempre a mesma base, né? Sempre a mesma desenvolvedora, a mesma equipe que tá mexendo com o jogo. Isso é muito bom, porque você, você sente a evolução. A equipe sempre tá ali com a comunidade conversando, né? Porque, pô, a equipe da Ghost Games é, faz do jeito dela. Depois tinha, tinha a Black Box, que fazia do jeito dela. Agora a Criterion Game, Games quer fazer do jeito dela. Aí sempre tem aquele salto, né? De, de física, de estilo de jogo. E nunca segue uma, uma linha. Tanto é que o Forza Horizon... Tem um pessoal que fala ah, é a mesma coisa, não sei o que, mas não é a mesma coisa, porque sempre é um mapa diferente, a física muda e tipo assim, para ser um jogo mega diferente, só se for carro voador, né? Aí sim é diferente, mas quando é jogo de corrida, sempre vai ser um carro correndo na pista num, numa cidade diferente. primeira a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Você acaba de marcar mais uma vitória de campeonato. ouvir dizer que você chamou a atenção de alguns dos melhores pilotos do festival. São os mesmos pilotos que estão de olho em uma vaga na final do Horizon. Então considere isso um elogio. Olha só, falta oito campeonatos para a gente chegar na final. Ei pessoal, chega de Casteleto. Vamos nos reagrupar no centro quando vocês estiverem prontos para partir e seguir em frente para o próximo estágio. Quem acompanhou a série até aqui sabe que, se eu sair daqui, eu já tenho que escolher o carro para o próximo campeonato. Então. Eu vou ver quanto que eu tenho aqui de grana, vou deixar o comentário fixado aí com a lista de carros para a gente participar do novo evento. Aí você comenta lá no comentário fixado qual carro que você quer para a gente decidir o vencedor, beleza? Espero que tenha gostado, deixa o like manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder as nossas séries de força e dos próximos jogos de corrida, beleza? Até a próxima!